Terça Gamer, é. e dessa vez a gente vai falar dos momentos mais bonitos em jogos. Sou o Miki, sou a Júlia e esse é o cores. Vamos um pouquinho melhor como é que vai funcionar aqui o vídeo. A gente vai falar de cenas de jogos que, quando a gente chegou naquele lugar e ficou uau, o que está acontecendo? E de uma maneira boa, né? Sim, eu vou falar de Fallout 4, que é o momento que você sai do bunker. Exato. Que a gente até tinha <risos> é falado sobre o momento que a gente entra no bunker, que é realmente um momento muito tenso, mas quando você sai, é uma experiência completamente diferente. Porque, primeiro, quando você sobe o mesmo patamar que você fez, você não consegue enxergar porque a luz do sol é uma coisa que você não está mais acostumado há 200 A anos. bola de fogo é enorme, A gente. bola de fogo que não nos deixa está lá. Então você tem um momento meio cegante e aí o seu olho começa a ajustar. E é uma sensação de humanidade, de você começar a ajustar o olho e você ver... Toda a destruição que aconteceu. Não, ainda tem um zumbidozinho, E ainda tem né? um zumbido. E tem barulho de bicho, porque você tem, tem bicho que você nunca viu na vida. Então assim, é um momento muito, muito intenso e ainda é no início do jogo. Então ele, ele dá uma ideia do que, que você vai passar em certas situações. Porque toda vez que você sair de um lugar, você pode ter uma experiência dessas. Então assim, foi muito bom pra mim. Porque me deixou muito mais positiva com o jogo, que é um jogo que não é muito positivo. E, assim, na época os gráficos eram mais bonitos. Ainda então. tá, ele ainda tá manda legal. bem. Ainda manda bem. Tem uns erros muito grotescos, mas quando eu vi aquela, aquela, aquele espaço inteiro que eu podia olhar e eu podia caminhar até ele, e eu falei: gente, isso foi muito legal. Foi uma experiência muito interessante. Então, Fallout quatro parabéns. O segundo momento muito bonito que a gente tem agora, é God of War 2, quando você chega no Scorsese do Tempo. É, caso você não tenha jogado God of War 2, é um jogo meio complicado, né? narrativa, tem algumas coisas problemáticas, mas o jogo em si ele foi muito bonito e é um dos meus preferidos da saga inteira. O que acontece? Quando você chega lá, os corséis do tempo são uns cavalos que devem ter uns 40, 50 metros de altura, né? E a história deles é muito bacana porque o Cronos, ele não queria ter aquele final bizarro da morte dele pelo filho, né? Então ele dá de presente esses cavalos enormes pras irmãs do tempo para tentar mudar o destino dele. Elas ficam nem aí, tipo, tá, esse presente não vai mudar o seu destino, e aí ela os cavalos ficam ali, longe da Terra, para os humanos, para o pessoal da Terra não conseguir chegar naquele lugar e poder controlar o tempo. É uma história muito, muito bacana, mas o jogo consegue criar uns cavalos tão, tão bonitos. E a fase começa quando você chega pelas correntes, que eles estão sendo presas. E, cara, é meio que uma ponte enorme. Porque eles são enormes, de novo, gente. 50, 60 metros. Eu não sei o tamanho daqueles cavalos. Só que é muito bacana como é que agora of War se aproveita de novo daquele negócio de você ter uma fase que é em cima de algum bicho. É Sim, enorme. Sim, eles adoram isso. Né? Monumental. E os cavalos são bem bonitos. E você tem que fazer várias coisas ali dentro. Tem castelinhos. Cara, os cavalos são muito grandes, <risos> gente. Sério, eles são muito grandes. Mas é muito bacana aquela fase, porque tem viagem no tempo. Cavalos são muito legais e assim você pode matar uns demônios lá que estão querendo te destruir. Então essa cena é muito bonita e muito divertida. E agora o War 2 consegue fazer um trabalho bom apesar de várias problemáticas. Antes de contar meu momento eu vou pedir aquele like esperto para ajudar a gente a se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho para receber notificação de vídeo novo. E agora eu vou falar de Uncharted 4. Yay. Eu não falo muito de Uncharted 4 porque eu acho um jogo muito longo ah. e ele me cansou muito, mas a cena no carro com a Helena. Acho que eu não preciso dizer muita coisa. Porque é uma cena muito marcante. E você só tá no carro com a sua esposa. Tentando resolver muitos problemas da sua relação. Porque você é um mentiroso. Mentiroso. Cauazeiro. Um que fez ela sair da própria casa pra te buscar do outro do, lado. Exatamente, do outro lado do mundo, <risos> Do outro gente. lado do mundo pra resolver seus problemas. Então, assim, é uma cena muito bonita, porque é um momento onde eles são 100% vulneráveis, onde eles estão muito abertos e tem uma música tocando, é uma música muito triste, e você tá no caminho, sei lá, em Madagascar, que é um lugar lindo, é um lugar lindo onde vocês estão. E ela fica tipo, cara, olha o que, que você fez com a gente, sabe? E eu lembro que eu tava jogando eu tava com uma leve lágrima <risos> rolando aqui. Eu falei, cara, isso foi muito bonito. É uma das cenas mais bonitas. Eu acho que de todos os Uncharted, olha que eu amo as visões de Lost Legacy. Mas essa conversa, porque você não vê o Nathan tão aberto quanto ele tá naquele momento. E você não vê a Helena tão decepcionada. Não, e o Madagascar ali e ajudando é tudo é É tipo, você tá num paraíso e você tá destruído, sabe? E é uma maneira muito bonita de você lidar. Com seus próprios problemas. Você não tem como mais fugir, porque você tá no meio do. Você está numa situação que você não vai fugir. Tá longe de casa. Tá igual longe. de aranha. Far <risos> E aí você tá num, num jeepzinho e você tem que resolver o seu casamento em, sei lá, 20 minutos. Porque, assim, não esqueça, Uncharted. A bala come solta. Então você sabe que a bala vai chegar em algum momento. senão você tá ali, não, eu tenho que resolver isso, porque é a Helena, sabe? Então esse momento ficou em mim pra sempre. Foi um dos poucos momentos no videogame que eu falei as pessoas conseguem mostrar que comunicação resolve. Last of Us, sério, beber água de Last of Us foi a melhor coisa que a Uncharted fez. Com certeza. O último momento muito bonito aqui do vídeo é uma coisa que acontece em todos os momentos assim da saga, que é quando você sincroniza o mapa em Assassin's Creed. Que, sério, não importa qual foi o primeiro jogo que você jogou em Assassin's Creed, o meu foi o primeiro e tal, mas assim, mesmo depois não acaba a beleza daquela cena, que é você subir num ponto mais alto, você sincronizar, aparecer a águiazinha e você ver todo aquele mapa. É uma coisa muito bacana, né? Porque você meio que melhora e deixa uma experiência ainda mais legal você desbloquear mapas. Sim, e você ainda faz ser uma imersão muito boa. É, eu joguei primeiro, foi o Brotherhood. Uhum. E o Brotherhood é na Itália, né? E aí você vê Todas as construções, gente, isso é lindo! É, eu gosto bastante de Odyssey. Odyssey que é meu preferido, inclusive, que você é vê lindo. as ilhas, você vê o mar, você vê Sim. muita, muita coisa. E sério, e é uma coisa que você vai. Ele vai se renovando, porque os gráficos vão sempre melhorando em Assassin's Creed. E é uma maneira de você pegar uma mecânica que é desbloquear a, o mapa do jogo e você. Cara, olha só o que a gente criou. Sim. Olha só, todo esse time aqui que perdeu tanto tempo. Perdeu um tempo não, né? Porque é acha que gastou, então, gastou, gastou. Gastou um tempo muito, muito, muito pesado pra mostrar isso pra gente, pra gente poder jogar, pra gente poder se divertir. E quando a gente faz isso, a gente pode meio que admirar toda a produção artística, né, que é o que tem que ser feito, gente, Sim. porque aqueles jogos são muito, muito bonitos. E acaba virando uma marca registrada, né, que é Assassin's Creed que gente criou e que é incrível. É, inclusive vários outros jogos seguiram isso -se depois. Um bom exemplo, assim, que a gente tem é o Homem-Aranha, né, que a gente vê em Nova York, depois você chega lá nas torrezinhas. E, cara, Assassin's Creed tem seus erros, mas eu acho que eles fazem um trabalho muito bom na parte gráfica. Sim. E agora a gente quer saber de vocês, né, gente, quais são os momentos mais bonitos dos jogos que vocês Acham? Comenta aqui quais vocês viram antes e também comenta se vocês viram algum que essa Creed criou. <risos> Lembra, gente, toda terça, quinta e sábado, vídeo novo aqui no TV em Cores. A gente vê no próximo, né? Tchau, tchau. tchau.